senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí hoje na nossa lição número 3. E se você está aqui a primeira vez, eu sou o professor Ronald, professor do Instituto Teológico Metanoem e estamos aqui para servir os amados irmãos com esse apoio na lição da EBD, BTO Dominical. E convido você a se inscrever no nosso canal, deixar seu like compartilhar com mais pessoas que você possa, pelo menos com cinco pessoas, mas compartilhe a palavra de Deus. Amém? Muito bem, vamos aqui lição três, o Criador se relacionando com o ser humano. Uma lição muito boa, nosso livro está falando de Gênesis, né? nossa, nossa revista nesse trimestre, um, livro, uma, um tema maravilhoso. Então, o texto háorio disse assim: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Olha só. O salmista reconhece que Deus o formou, tá, no ventre de sua mãe. Bom, a verdade aplicada disse nós necessitamos de Deus. Mas é sempre Deus que toma a iniciativa e busca o homem para se relacionar com ele. É interessante isso, né? Lição passada nos falamos que Deus é pleno, completo. Deus não precisa de nada. Né? Ele é plenamente completo, tá? É, mas Deus, né? Ele busca o homem porque ele sabe da nossa necessidade, que nós precisamos dele, tá? mas nos, disse o Paulo você fez, que nos tornamos inimigos de Deus então Deus toma iniciativa tá, para fazer o caminho da reconciliação e nossos objetivos são três, apresentar o homem como a coroa da criação mostrar que Deus é um Deus relacional enfatizar que cada enfatizar que devemos ter Relacionamento com Deus. Ter as referência, Gênesis capítulo 2, versículos 20 ao 23. Você lê aí que eu já vou para nossa introdução. Diz assim: o ser humano ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, atesta que fomos criados para relacionamento com Deus e com o próximo. As necessidades do homem em todas as dimensões, inclusive no que concerne ao relacionamento, tá? é Deus, né? Ele, é o, o cuidado do Criador tem de suprir as necessidades do homem em todas as dimensões. E ainda hoje necessitamos da providência divina em todas as áreas da vida. Tá? Às vezes, alguém esquece, né? Que ele é dependente, ou interdependente de Deus, é dependente, nós somos, nos precisamos, né? De Deus, tá? E às vezes, né? O ser humano se assim, esquece, tá? Bom, <risos> vamos lá para a parte 1 um, a coroa da criação de Deus, três subtópicos, primeiro, uma perfeita criação para a sua mais preciosa criatura, honra e dignidade na imagem e semelhança divina, abençoados para reproduzir a imagem de Deus. Deus não fez o homem para que vivesse para si mesmo. Deus o criou para que este ser humano né, vivesse com ele e na alegria da glória dele. Nesse tipo de vida, tudo na existência era plenamente abençoado estamos lembrando lá do Jardim do Éden, você lembra lá, lá atrás, né? Lá, quando Deus criou o homem para estar com ele e todas as tardes Deus vinha, conversava com Adão e Eva, tá? Era aquele momento de relacionamento, tá? Um culto, né? É como se fosse um culto familiar, que a gente se denomina, né? Um culto onde Deus se relaciona com Adão e Eva e depois né, eu acho muito bonito isso que lá no jardim tinha a árvore né, da vida tá? que o homem tinha acesso comia daquele fruto como símbolo né? é, realmente tá, é, como símbolo não como algo real nesse momento tá? de relacionamento com Deus sabe igual o culto quando às vezes fazemos um culto depois do culto, tem um lanche onde os maus têm relacionamentos, né? se compartilham é, sonhos, ideias, experiências, né? Então, na, lá no jardim, né? Deus nos fala que todas as tardes de vinha, daí o homem tinha acesso, comer do fruto da vida, tá? Então, há esse esse fruto, né? Representa justamente isso, esse simboliza justamente essa comunhão, tá? Não é, tá? Agora claramente, por favor, tá? O fruto em si não tem nada que de vida, mas ela representa a comunhão. O fruto é um representação, uma representação do relacionamento que existe entre o homem e Deus, metaforicamente falando, é igual a Santa Ceia, tá? A Santa Ceia representa a nossa comunhão com Deus, ok? Bom, uma perfeita criação para sua mais preciosa criatura. O próprio Deus aprova o que fez para o homem e viu Deus que era bom. Olha que coisa fantástica. Deus, um ser perfeito, ele mesmo cria, ele dá a sua palavra e a sua palavra chama a existência, tudo mas mesmo assim, quando Deus cria uma, uma parte tá? e Ele vai fazendo por partes a cada dia, né? Quando Deus cria uma parte, Ele, Deus mesmo dá um, dá um check um como o pessoal chama, né? Dá uma checagem, tá? Dá uma olhada se ficou bom. E Deus verifica e viu Deus que era bom. Eu acho esse capricho de Deus é fantástico. Ou seja, na forma sábia, bela e proposital, como tudo foi feito, Deus queria o melhor para o homem e fez tudo para o nosso bem e para a sua glória. Mesmo após a queda, devemos apreciar a beleza e sabedoria de Deus percebida em toda a sua criação. Meus amados, é interessante, tá? E mesmo que nós pecamos, e parte da sua imagem, da imagem de Deus foi é, desfragmentada em nós, tá? nos perdemos parte, mas ainda assim, tá? mesmo após a queda, devemos apreciar a beleza e a sabedoria de Deus percebida em toda a sua criação, inclusive em você. Tá? Isso é de suma importância. É, eu dou uma metáfora mais ou menos assim. Sabe aquele espelho, às vezes, que está lá, né? Um espelho, né? Está no, no seu, na sua forma, né? Dentro dos seus marcos. Aí alguém, né? ou por alguma circunstância, você quebra o espelho, tá? Aí tá? quebrou o espelho, mas ele fica lá intacto, dentro dos seus marcos, dentro dos seus limites. Você seja, não cai o espelho, fica lá. Dá para você se enxergar, mas fica meio desconfigurado, é, fica meio diferente a imagem. Assim também nós, quando pecamos, tá? não perdemos plenamente a imagem de Deus, ainda carregamos essa beleza tá? da imagem e semelhança de Deus. Honra e dignidade na imagem e semelhança divina. Ser portador da imagem de Deus é o maior prestígio que o homem pode ter. Em Mateus 18, 10, Jesus disse: Os seus anjos, no céu sempre vem a face de meu Pai, que está nos céus. Agora veja: os anjos, eles têm, vamos dizer, o privilégio de ver a face do Pai, estar na presença do Pai. Agora você tem algo mais. Ter sido criado à semelhança de Deus, dotou o homem, de potencial e não encontra para paralelo em qualquer outra criatura terrena. Nossa dignidade é essencial honra e honra-lhe essa glória de Deus. Olha só, perceba uma coisa de suma importância, tá? Aqui, que quando Deus nos criou, nos dotou de né? de potencial. O que é potencial? Potencial é um recurso tá? que está parado, pronto para ser usado. Isso é potencial. Você, todo ser humano tem dentro dele um potencial, recursos que podem ser usados. E é de suma importância tá? que você perceba que recursos, qual o potencial que Deus colocou em você? Tem muita coisa boa dentro de você que Deus entreteceu você desde o ventre da tua mãe. Deus fez um plano para você, mas às vezes nós não é, exploramos isso. Nós não nos conhecemos. Quantas pessoas olham para si e dizem assim: Mas eu? Quem sou eu? Não, isso é impossível. Não. Não, eu não mereço, eu não sou capaz disso, tá? Então, pensa bem, Deus dotou, Deus colocou no homem potencial para fazer muita coisa. Agora, você precisa descobrir o que No teu caso. Abençoados para reproduzir a imagem de Deus. Deus é o único criador, o verbo hebraico para, que significa criar algo do nada, só pode ser atribuído a Deus. Mas, Conquanto Deus seja o criador, abençoa o homem para que ele fosse um procriador. Olha só, que a palavrinha procriador significa reproduzir ou produzir. Tá? É, um procriador dos da mesma espécie, da criatura à imagem de Deus. Tá? É, Os animais não podem procriar criaturas à imagem de Deus. Os anjos também não, mas os homens sim. Tá? Quando fala os homens aqui, o ser humano, homem e mulher, tá? Então, Deus é criador, tá? ele cria, a, vamos colocar assim, ele cria a matriz. Nós reproduzimos as demais é, cópias, vamos colocar assim, tá? Então, por exemplo, né? nós temos uma revista, né? Na revista, alguém criou um original, e depois foi impresso, né? Conforme esse formato original e nós temos, todos nós temos, quem usa, né? A revista Betel, dominical, tem, tá? Algo igual, tá vendo? Foi reproduzido, mas alguém criou uma matriz, alguém criou a primeira lição, tá? formatou ela direitinho do jeito que está. Então, Deus criou o homem e nós somos responsáveis por reproduzir essa semelhança. Essa, ali a semana passada, nos vimos que essa é a nossa missão. Deus é um ser relacional. Bom, veja, fomos criados de uma forma especial é admirável, relacionamento, intimidade e parceria e alguém do lado. Todo este privilégio dado ao homem não se compara ao propósito maior deles, nos relacionarmos de forma íntima com Deus. Meu irmão, tá? minha irmã, permita-se a tá? você ter relacionamento com Deus, conversa com Deus, né? dá um bom dia para ele, tá? Coma com ele, né? E Paulo, lembra da lição passada? Paulo que disse, tudo quanto fizerdes, passei em nome do senhor, que bebais, quer comais, tá? Vai, vai fazer a mínima coisa, tá? Fale com ele, tá? Estamos estudando aqui a lição, né? Senhor, nos dá direcionamento nessa lição, Amado Espírito Santo, abre nosso entendimento para compreender a lição, tá? Você não precisa falar em voz saudível, se quiser tudo bem, tá? Mas o é importante estar aqui dentro, em comunhão, tá? É, em relacionamento com Ele. Então, aqui criados de uma forma especial e admirável. Adão foi feito pelas próprias mãos de Deus. Isso é uma iniciativa onde Deus mesmo, né? participa é, mais é, de perto nisso, tá? Porque nas outras questões Deus fala somente, né? Aja, ele fala e a palavra dele traz a existência. Agora Deus, né? Ele vai pegar o pó, o barro, vai fazer um barro e ele vai formatar tá? o ser humano. Então no nosso caso somos descendentes de Adão, somos gerados no ventre de nossa mãe e o salmista diz, pois possuíste os meus rins, tá? Quando fala rins, ele fala do mais íntimo, tá? O mais oculto. Então possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Olha que texto lindo do Salmo 139. Olha que palavra fantástica. Tá? Então, Deus criou Adão e Eva do barro, do pão da terra. Né? É, imagina, né? Deus pegando o barro, tá? E formatando, né? E eu fiquei pensando, tá? Eu sei que Deus, tá? Assim, quando a gente fala mãos de Deus, isso na teologia, né? É o antropomorfismo. Antropo é homem, morfé é o morfismo da raiz morfé, é forma, tá? Isso é Deus falando na forma humana. Então, quando fala mãos, pés, é uma forma de Deus se comunicar com nós para que entendamos que ele está agindo nesse processo e não no processo de, de fazer o homem, Deus age mais de perto. Tá? Então, aí você vê, né, esse é, esse ponto aqui, tá? Que Deus participa muito, de muito proximamente, tá? dessa criação de Adão. Agora, é, você vai pensar talvez, né? Ah, mas Adão e eu, né? Também você, como disse o salmista, quando você estava ainda, como disse o, o salmista, informe no ventre de tua mãe, foi Deus que foi tecendo teu tecido, teu sistema, teu corpo. Deus fez isso né? desde o ventre da minha mãe Se assim, Deus conhece você Deus conhece toda a tua história, o mais íntimo Possuísse os meus fins, significa isso que Deus ele conhece o mais íntimo do teu ser, da tua história antes que você estivesse no ventre da tua mãe Deus já te via completo perfeito Deus já viu você pleno, tá? Aí ele projetou você e formatou você no ventre da tua mãe. É, Deus falava diretamente com o homem, não havia profetas, sacerdotes, anjos ou qualquer intermediário do lado de fora do jardim. Não era possível falar com Deus ou ouvir a, a Deus sem mediações, tá? É, ou seja. Do lado de fora do jardim, a gente precisa, que a gente cria, né, na verdade, essa necessidade de intermediários. Tá? Mas no jardim, não. Era bem claro que Deus se comunica diretamente com Adão e Eva. Então, antes da queda, Deus fala face a face. Né? Relacionamento e intimidade. Deus trouxe cada animal até Adão para que Adão decidisse qual nome teria, porque Adão decidiu, Deus aprovou, olha que coisa linda, nós falamos isso em lição passada, se você não assistiu, assista, está aí no canal, que Adão é corregente, ele rege lado a lado com Deus, Deus cria e Adão participa, é o um cooperador, Paulo disse que somos cooperadores de Deus, então, Adão tem autoridade, foi delegado a autoridade para ele dar nome aos animais e Deus aprova tudo isso, tá? É uma parceria com Deus. Ao dar nomes aos pares de animais, o homem se vê sem seu par, né? interessante isto, que parece, né? Assim, numa prática, tá? Deus cria, tá? dentro de Adão e Eva, uma percepção de que há necessidade de alguém do lado dele. Por que Deus cria essa percepção? Ou como é que ele cria, né? Deus diz assim, você vai dar nome aos animais. E aí vem Adão, dando nome ao macho e à fêmea, ao macho e à fêmea. E ele vai dando nome, para a par. Quando termina todo esse processo, disse o texto que Adão, né? Aliás, o texto disse assim, e não se achava para Adão, né? Alguém que estivesse como diante dele, ou seja, não há um par para ele. Quando Adão percebe isso, né? Eu acho interessante isso porque Deus disse pela primeira vez, é, não é bom que o homem esteja só. Claro que Deus já sabia disso. É, o homem precisava de alguém é? que estivesse lado a lado tá? ou frente a frente e na verdade como diante dele daqui a pouco vou explicar isso mas é importante que o ser humano percebe isso depois Deus faz Eva tá? é, porque muitas vezes as pessoas se não percebem sua necessidade tá? então não, não precisa daquilo acha que não precisa, né? Então, é essa percepção, tá? Veja, não porque o homem tinha sido mal feito, isso de suma importância, tá? Mas porque sua obra ainda não estava completa. Então, Deus fez o homem pleno, completo. Cuidado com aquela ideia que alguém ensina por aí, que você precisa de alguém para te completar. Não é bem assim. Deus fez você completo. Isso, tá? esse, esse é o primeiro ponto que deve entender aqui, porque Deus fez Adão já Adão começa a ser corrigido com Deus trabalhando, colocando o nome nos animais. Ele já é completo, igual a Trindade, a Trindade completa. Tá? Lembra da lição passada? Deus não precisa de nada. Mas, né? Existem propósitos, tá? E para ter alguém ao lado do homem, Deus tira do lado do homem aquela que ele corresponderia naquela honrosa missão. Então, ele é pleno, completo e agora Deus vai fazer, tá? Dos poços, né? Adão, alguém também completo ou completa no caso, tá? Veja, eu coloquei para você uma curiosidade, tá? Que quando você lê adjutora que estivesse como diante dele, tá? A gente foi lá no léxico do grego Strong, onde diz assim, onde diz adjutora é uma ajuda ou ajudante, é o mesmo termo que se usa Lá em 1 Samuel 7, 12, onde diz, até aqui nos auxiliou o Senhor. O mesmo termo auxiliar, o ajudante, ajuda, ézer, no hebraico, tá? É a palavra adjetora onde se usa para a mulher. E como estivesse diante dele, tá? Neged, né? Em frente de, oposto a. Isso é interessante, tá? Porque é como se fosse um espelho, vai estar oposto do outro lado, né? Ou seja, Deus faz a mulher né? para ajudar o homem. Né? Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Ou seja, é, essa mulher ajudora tá? é uma ajudante, só que ela está colocado diante dele em frente, oposto a. De certa forma, veja, se você está no espelho, quando você se vê, você se conhece. Você é aquela pessoa, né? Que é aditória, está diante dele e Adão se reconhece nela, tá? Adão se percebe e ela tá, vai dar uma opinião, muitas vezes, oposta à opinião de Adão, não porque ela está contra, mas porque ela tem uma visão diferenciada. Tá? É interessante isso. Tá? Às vezes, né, quando você não está diante do espelho, né, quando nós não estamos diante do espelho, parece que está tudo certinho com a gente. né? Aí depois você vai dar uma olhadinha no espelho o cabelo estava tudo bagunçado. Então, o espelho, quando existe essa imagem diante de Adão, Adão percebe algumas coisas que podem melhorar, podem ir além. Então, Deus faz né, a mulher com esse propósito, tá? Vamos entender mais um pouquinho aqui, ó. É, ligados pelo Criador, divinamente ligados, emocionalmente ligados, intimamente ligados. Quando temos um verdadeiro íntimo relacionamento com Deus, os demais relacionamentos recebem mesma saúde. Olha, isso é importantíssimo. Quando eu me alinho aqui, tá? Com Deus, eu alinho aqui. João, o evangelista disse, não tem como nas suas epístolas, né? Como eu ter relacionamento com o meu irmão, tá? E não com Deus. O oposto, eu não tenho como eu ter relacionamento com Deus e não com o meu irmão. O verdadeiro relacionamento é assim, depende dos dois lados. Adão foi gerado por Deus a partir do barro, Eva foi gerada de Adão a partir da costela. Há uma relação mais profunda entre o homem e mulher que conseguimos compreender. Foram criados por Deus para serem parceiros na vida. Olha só, essa palavra que eu coloquei, interdependência. Por isso que eu disse, Deus criou homem completo, pleno, Deus cria Eva completa, plena são independentes. Pega isso bem para você, por favor, senão você vai ser dependente emocional do teu cônjuge, e não é esse o propósito de Deus. Adão e Eva são interdependentes. <risos> Interdependente é saber valorizar, tá? O que que tem de bom e o que que tem de bom? Saber valorizar-se como pessoas e somar esses pontos e ir além. A interdependência é a maturidade que te leva além. A abordagem feminista radical tem gerado um antagonismo destrutivo no propósito original de Deus para o homem e a mulher, porque muitas pessoas interpretam que Deus sendo ou criando, aliás, o homem, a na, nessa criação de Adão e Eva, né? A mulher é só ajudadora, só ajudadora, é muito cuidado com isso, porque lembra do texto aqui, tá voltando rapidinho, esse termo ajudadora ou ajudora, se refere a Deus, em 1 Samuel 7,12. por isso que eu coloquei esse texto, tá? Porque se Deus é aquele que te ajuda, ele é inferior a você, pensa bem nisso, tá bom? Quando lemos Gênesis 2:23, quase podemos ver o sorriso de Adão até a, quando ele, ele disse "Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne". Se reconhece nela. Expressa ele quando Deus traz sua nova e bela companhia, né, que é o Hezer, né, do hebraico, tá, a vitória. Né? Farei dele, né, uma ajuda como ele. Então, interessante, de próprio Adão, né, Deus tira uma ajuda, alguém semelhante a ele. O comentarista Delitz disse assim, este é o um ser que ajuda, no qual, assim que ouvir, poderá se reconhecer. Olha só, interessante, tá? Quando Adão vê Eva, ele se reconhece ela seria também aquela que correspondesse às necessidades emocionais, né? O ser humano é um ser relacional, todo ser humano é um ser relacional, tá? Então, Deus faz justamente alguém, tá? Com as mesmas características com todos todo ser humano tem, tá? No caso, o amor, por exemplo, né? a raiva, né? a ira, tá? Todo mundo tem, então, medo, né? É, alegria, tá? É, são sentimentos que fazem parte, né? emoções tá? que fazem parte do ser humano. O autor sagrado, aqui na Intimamente Ligados, o autor sagrado faz uma aplicação para as futuras gerações a partir da fala de Adão. A profunda ligação entre o homem e a mulher só é possível por meio de um tipo de ruptura social que trouxe até ali. Seus pais, até então, era a base principal de suas relações afetivas. Este lugar, agora, se encontra na relação do casal. É interessante que Deus disse, olha, agora o homem né, se afastará, se separará da mãe e o pai e vai ser agora uma nova família. Ou seja, toda a família tá, que se compõe, se desmembra nessa dependência de mamãe e papai e vive, vive agora uma interdependência com o seu cônjuge. Isso é o meio, é uma forma, uma maneira de este ser humano criar maturidade. Enquanto as pessoas ficam ligados dependentes de mamãe e papai, já casou, mas vive dependente de mamãe e papai, aqui há uma dificuldade no relacionamento, tá? Então, Deus disse assim, olha, casou, quebra a dependência de mamãe e papai, viva uma interdependência com seu cônjuge, tá? Assim se cumpre o propósito de Deus de uma nova família. Meus amados, Deus abençoe tenha uma boa ebd. nós apresentamos o homem como a coroa da criação de Deus, mostramos que Deus é um Deus relacional e enfatizamos que devemos ter relacionamento com Deus. Dá sua joinha, sua curtida, inscreva-se no nosso canal se você ainda não está inscrito, clica o sininho, tá? O sininho para você receber notificações, inscreva-se em nosso canal. Deus te abençoe, muito obrigado por estar aí com, vamos compartilhar a palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo.